Ai, que saco esse negócio. Eu sempre me enrolo pra começar. Sou muito ruim. Tá, pai, pai. Então vamos lá. Você é deu? Posso ir de outro incentivo? Posso ir? O outro vai na louca, hein? Ai, que bojo. já tô suando de calor aqui. Não tem ventilador pra mim hoje? Hein? Então tá bom, vamos lá, vou começar. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E como vocês podem perceber, hoje eu estou com a ilustre presença de João Benito Savastano, minha cara Juliana. Você conhece o mestre Oda do Excel? O mestre Splinter das planilhas eletrônicas, não pela aparência, mas sim pelo conhecimento. Você tá me então, chamando, de velho, cara, assim? não, hoje nós vamos ter um papo bem legal com um cara que manja e você vai parar de ter essas dicas frouxas que você tem comigo. Então toca a vinheta e o Benitão vai mostrar como é que se mexe no Excel. Música Antes de mais nada, obrigado pelo convite, João. Legal estar aqui com você, poder estar conversando um pouco sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que a gente pode fazer com o dia a dia do Excel. O Excel é uma ferramenta fantástica que nos oferece uma quantidade enorme de recursos no nosso dia a dia. Infelizmente, muitos desses recursos não são conhecidos ou explorados pelos usuários. Nós temos um pouco de culpa nessa história. Essa culpa ela passa pelo fato de que, às vezes, a gente não transmite tudo que pode estar sendo feito com a ferramenta. É, infelizmente, está se popularizando muito o conceito de dica-me hoje. Você fazer um negócio em dois, três minutos, porque o usuário do lado de lá não tem paciência para poder tá vendo isso. E tem uma quantidade grande de recursos que estão presentes na ferramenta desde o início, ou há muito tempo implementado, e o usuário não sabe e acaba reinventando a roda. Então, a ideia do que eu gostaria de estar discutindo com você hoje aqui eu não tenho ideia do que a gente vai falar, não tem o um roteiro montado. Primeira vez que ela tá sem roteiro então, sem tem... ventilador, por isso que eu tô pingando aqui no set, Juliano. Não, esse negócio de ventilador é frescura sua, tá bom? <risos> deixa de frescura e vamos gravar essa porra aqui. Eu deixa só, só um negócio eu ah. falei do Benito, eu queria que você contasse depois um pouquinho a sua história da onde você vem, o que o Benito tem né? de Excel eu tenho de idade, só pra vocês terem uma ideia mais ou, 30 ou menos. 30 anos. 30 anos é isso é, aí. É, mas ele, ah, entre nós, ele tem uma cara de acabado, ele tem uma cara de que tem muito mais do que isso, tá? Eu muito, pelo Estão mais bem conservados. Isso certo? é, é vinho, vinho. Como eu te falei, João, a gente não tem roteiro. Você quer começar por onde? Pelo começo. que bosta de resposta. Seja mais objetivo, cara. Se apresentando, você não falou pros caras ainda. Aonde que é a sua origem, né? Eu sei que também que você é dono de uma loja de eletrodomésticos que você administra nas horas vagas, etc. Uma loja de eletrodomésticos? A sua empresa não se chama mundial que você trabalha assim? Sim, chama. Você Mas tá maluco, vida. loja de eletrodomésticos? Ué. Não, cara, não vem tocar nesse assunto, isso aqui me irrita, cara. Porra. É uma confusão. Eu tenho a Mondial, ela foi constituída em 1994, inicialmente com o nome de Bytec. Eu fui no NPI pra registrar o nome, a NPI e não deixou porque tinha um nome similar, Bike Tech. Essa sim uma loja de venda de Ciclo. bicicleta. E o INPE não me concedeu a marca. Então, registrei o nome da Mondial e Isso quando, desculpa? Em 1990, aí, Guaraná com Rolha, velho. Foi em 1995 que eu fiz a troca do nome da empresa pra, de Bike para Mondial. Certo. Tempo depois aparece um cara aí vendendo eletrodoméstico. Com o nome do que? De Mondial. O meu estresse é com o cara da Mondial Eletrodoméstica, cara. Por quê? O que chove de gente reclamando no meu site. É Abriram uma reclamação no um reclame aqui pra mim, velho. Porque o tablet não funciona, que o ventilador dele tá bichado, que eu tenho que trocar. Cara, eu já quase apanhei na rua por conta disso. Mas não consertou o ventilador, nada né? Não. Mas então explica o que, que a, Mondial faz, a Mondial faz também. A Mondial Tecnologia Informática é uma empresa especializada em treinamento e desenvolvimento na plataforma Office. Fazemos isso já desde então, trabalhamos com o conjunto treinamento e desenvolvimento para que um ajude a aperfeiçoar o outro e a fazer com que a gente consiga explorar e conhecer a ferramenta, eu diria que razoavelmente bem. Eu, hoje eu posso dizer que eu desconfio daquilo do que o Excel pode fazer. Ô, cara, o que tem que falar aqui? Eu ou você? Vamos não, botar Não a Vai, vai tá, não. Vai, nossa Senhora, hoje a é coisa está feia. Nós temos um objetivo com esse vídeo, que, Carai, que, é que não é mais vendo? passar o... Quem que era aquele cara fudido o Insider Nunes? Nós vamos quem? pegar o Condizila. Você sabe quem é o Condizila? É o dos funk e tal, se depois você quiser dar uma dançadinha aí, isso ajuda a captar inscrito no canal. <risos> Tudo bem? Tudo bem. Respondi? Então, respondi? É. respondi? É. Hein? Ah, ah. Podia me perguntaram, um... Pô, você não escreve livro? tal? Infelizmente eu sou indisciplinado demais para escrever um livro. Eu não tenho o pique ou, por exemplo, a disciplina que a Karine Lago teve para fazer o livro dela. Pega ali para nós fazer Só um favor, eu. inclusive. Isso. Então aqui que eu tô, né? E chupa aqui seus invejosos. Estou colecionando dedicatória, só falta aqui do Gualberto e lógico, da autora do livro, que ela não vem aqui. A gente é muito mais importante que o LinkedIn. Ela fica dando preferência pros caras do LinkedIn para gravar curso, vai pra Áustria. Já conhece Piracicaba ou Karine Lago? Tá na hora de vir aqui, dar um ar da graça pra gente. Mas tu é folgado pra cacete. Por que que ela tem que vir aqui? Por que que você não vai lá? Ah, onde que é? Da onde que ela é? BH. Não, mas daí eu tenho que levar toda a minha estrutura. A Juliana, não, que, escreve... A Juliana que escreve Excel não, não, a quem... sem o não, C. Não, pera, peraí, Vamos botar ordem numa bagunça. Quem é. que tá querendo fazer a entrevista? É você é... ou ela? Não, sou eu. Então. Pô, Karine, eu pago almoço pra você quando você vir em um japonês, eu prometo. Eu Mas pago é só pra ela ou pra mim não, também? Eu pago pra você também. Fica tranquilo. Mas vamos lá, onde que a gente tava? Eu tava falando do livro. eu não Isso. tenho a disciplina que a Karine tem, por exemplo, pra é escrever um livro. Uh. Talvez um dia eu consiga fazer. Não sei. Mas eu poderia resumir do seguinte. O que eu conheço do Excel, talvez dê pra escrever um livro. O que eu desconfio do que o Excel pode fazer, dá pra encher uma biblioteca. Tipo assim... Alexandria, entendeu? Puta que coisa, É, achou... Outra... é um produto, É um produto bom pra caralho, velho. Agora, esse caralho aqui, eu só quero deixar claro. Não é palavrão. Excel também é cultura. Às vezes inútil, mas deixa é. esclarecer. Aqui a gente tá falando dele no sentido de enaltecer, etc. Pô, você é um cara legal pra caralho. Entendi. Mas o Excel também é do caralho. É do caralho justamente por conta disso. Por ser uma ferramenta onde nos oferece uma quantidade de recursos e trabalho em termos de produtividade, cara, muito grande. E o que a gente precisa demonstrar mostrar um pouco pro usuário é disso. Um, um primeiro exemplo, uma primeira brincadeira Vamos... que eu queria fazer Fazer contigo. Cara, corta lá, Keyes, corta lá. Eu tô aqui numa planilha, eu tô usando o Excel 2016, eu vou escrever aqui para não ficar puxando brasa para sardinha de ninguém e tal, eu vou escrever aqui Excel. Escreve Tudo certo, bem? viu? Com C. É, eu escrevi Porque direito. Porque vai aparecer uma foto aí nossa, depois na edição, que vai estar tá coisa linda. Uma primeira coisa que você já me ensinou. Eu tenho que, vir, eu tenho que dar 120 quilômetros para ensinar esse cara como é que escreve Excel, né, é Pô, <risos> oh, tenha paciência, mas vamos lá. João, uma pergunta que eu quero te fazer. Se eu arrastar esse cara aqui para baixo, vai aparecer Excel. Ele vai copiar, certo? certo? Positivo. E se eu vier aqui do lado, e se eu escrever picanha, e se eu arrastar esse cara aqui para baixo, o que, é que ele vai fazer? Picanha, picanha, picanha. Tem certeza? Tá. Tome. Tá ok? Tá, é, é. Gente, Vamos fazer uma playlist de churrasco em algum vídeo desse, você vai ver. Exato. E aí eu vou tá usar aqui, essa aqui. dica. Gente, o que nós estamos usando aqui é um recurso do Excel chamado de lista personalizada. Do mesmo jeito que quando você vem aqui e escreve jan e arrasta para baixo ou para o lado, etc, ele coloca os meses. Se só, você escreve só aqui, Só cuidado aqui, Vinícius, que você tá cortando ali, ó, você tem que jogar para lá. Tá vendo? que a sua cabeça está ali, se você arrastar ele vai cortar. Na edição é tira. Não, não dá. Tem que ok. jogar para lá. Senta Aí bom, é que se arrasta tem lá segunda, terça, quarta, quinta ele vai ele já emenda. Ele certo. tem algumas sequências que ele monta para você de modo automático. Agora tem outras que você pode ensinar para o Excel como é que você faz. Ah. E de que jeito? Você monta a sequência que você quiser, constrói, seleciona essa sequência e monta ela. Você quer montar uma? Do que, por exemplo? Do que que nós vamos montar, Juliana? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou botar o nome dos meus filhos, que já dá uma lista grande, entendeu? É. Vamos lá, ó, eu tenho o... O Matheus, a Marta, a Maitê... O negócio dele é TH. Ah, lá. E, o, e o Miguel. O Miguel escapou do TH. Não, o Miguel foi ele que escolheu o nome. <risos> Dá o nome das suas filhas. Você tem claro. dois, né? Eu tenho um casal. Ah. Benício e Maria... Escrevi direito? Escreveu. E Maria Eduarda, minha princesa. Juliana, você tem filhos? Não. Conheça a vida selvagem. Tenha filhos. É isso aí. Desapego <risos> ali material é. e por aí vai. Exatamente. Mas vamos lá. Estamos com a lista montada. Eu posso selecionar a lista, posso selecionar a está... Bom, seleção. Tem diversas formas. Posso pedir o shift duplo clique na borda, ele faz. Se é um intervalo muito grande, se é uma tabela muito grande, você tem muitas informações contra o asterisco, você pega o intervalo todo que aqui vale uma dica muito importante, gente. Quando você estiver organizando a tua informação na planilha procure organizá-la sempre com uma cara ou com de banco de dados. Evite linhas em branco. Linha em branco acaba atrapalhando essas coisas. Evita que você eh, aplique uma série de técnicas e efeitos práticos. Procure sempre que possível disponibilizar o teu dado no formato de banco. Banco de dados, as linhas sem nada, sem números, sem valores. Deixa que o Excel coloca isso para você. E aí uma coisa que eu sempre falo, né? Vamos ver se a gente está junto. O que você acha de mesclar célula no banco de dados? Tem algumas coisas que eu teria... Eu gostaria de ter o direito é, de fazer no Excel. A primeira delas, o número de linhas que eu tenho numa pasta de trabalho. É. Eu tenho um milhão de linhas por 16 mil colunas. Eu cortaria, eu voltaria para 65 mil anteriores. Porque para eu fazer um relatório, 65 mil está para lá de bom. O Excel não é banco de dados. O Excel é planilha eletrônica. Mesclar célula, puta, que pariu, né, velho? <risos> Tem a santa paciência, né, meu? É coisa de bicho, né? Tem que matar. É, devia ser estirpado do Excel, cara. Porque aquilo só serve para atrapalhar. Por quê? Por exemplo, você quer usar um conceito de classificação, usar aqui num formato de tabela, acrescentar uma nova linha, uma nova coluna, alguma coisa, cara, dança. tudo Dança tudo. Deixa o negócio engessado de tal modo que não anda, não adianta. Aqui não é um atraso de vida. Mesclar a célula é um atraso de vida. Fizemos aqui o modelo da seleção, utilizei aqui o contra-asterisco. E como é que eu faço agora para que isso aqui venha um funciona isso. também? Ctrl T funciona? Cara, o Excel tem milhares de teclas de atalho. O é. Excel tem é, em algumas situações, mais de uma tecla de atalho para a mesma funcionalidade. Você tem alternativas. Eu gosto de utilizar o ctrl asterisco, por quê? Porque o ctrl T foi aplicado depois. Desde o Excel 2.0, que a gente vai estar tá rodando ele depois aqui numa máquina virtual para mostrar algumas coisas, já tinha essas coisas. Então, sabe como é que é? A gente vai ficando velho, vai ficando cheio de mania e tal. Enfim, essa aqui cheio é uma de delas. Cheio de negra aí. Arquivo, opções. Aqui na opções a gente tem uma série de ajustes finos, pente fino, ou aquilo que eu chamo de tanning que você pode fazer no Excel. Hum. Estude isso, olha gaste um pouco de tempo com isso aqui, que tem um monte de coisa bacana para a gente poder estar tá vendo na ferramenta. Mas enfim, eu quero vir aqui no avançado e aqui no avançado, aqui no final, eu vou pedir para editar listas personalizadas. E aqui eu tenho as listas já montadas, eu tenho algumas ah, padrões é. e aqui eu tenho ó, brigadeiro, picanha, feijão e frutas. Aqui laranja, banana, jabuticaba, frutas, legumes, verduras, couve, tomate que a gente tem aqui. Eu quero acrescentar essa nova lista, eu vou pedir para importar. Ele veio. Requinto da crueldade. É, eu quero colocar mais algum outro nome aqui. É. Vamos lá. Eu vou Vamos colocar da Juliana. da Juliana, só que eu não quero colocar lá no final. Eu vou colocar ele entre a Maite e o Miguel. Juliana, eu vou pedir para adicionar. Tá pronto. Ok. Editei. Ok. Bacana. Olha lá. Um clique no botão ok. Um clique no botão ok. Bonito! A partir de agora, nesta sessão do Excel, qualquer pasta de trabalho, com o meu perfil, porque está atrelado ao meu perfil do Windows, se você usar esse meu micro com o seu login, se você não enxerga é isso, eu posso vir aqui e escrever por exemplo, não o primeiro nome, mas eu posso escrever por exemplo, de Juliana e se eu arrastar, a lista está montada. Toma no cu. Está pronto, tá ok? Olha só! A lista está pronta. Isso daqui, cara, tem um outro efeito muito bacana também. Como é que é o nome, vamos pôr nome técnico dessa merda? Eu não Listas tenho. personalizadas. Lista personalizada. É diferente do validação de dados totalmente. Totalmente. A validação de dados, ele te mostra uma lista do que você quer escolher. Aqui você pode criar, a partir de qualquer ponto, isso daqui. Massa. E tem um outro ponto muito legal. Por exemplo, Voltando nessa lista aqui, pode ser aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui em ordem alfabética. Dados e vou pedir para classificar. E ele colocou lá. Beleza. Benício, Juliana, Maite, Maria Eduarda. Mas o Matheus é o primeiro da lista, que é por ser o meu filho mais velho. E se eu coloco classificação, não funciona. Aí como é que a gente resolve isso? Como é que você resolveria? Não tenho a mínima ideia. Você quer pegar o Matheus? É, eu quero fazer uma classificação aqui de tal modo que o Matheus seja o primeiro. Corresp, faria alguma fórmula junto? Você cheirou né? a meia, falar de corresp para fazer um negócio desse, né, cara? Caraca, velho. Vai lá, o que, que a gente faz? Não, quem tá perguntando sou é, eu. Não, eu não tenho a mínima ideia, eu tô nervoso, eu tô perto do meu astro aqui, do meu ídolo. Ah. A gente não responde as coisas. De... Vai lá, como é que a Porque gente O que muita faz? gente acaba fazendo? Vem na coluna aqui do lado e coloca, ó, esse aqui é o primeiro nome, depois era a Marta, que é o segundo, foi depois a, a Maitê, dizer. que é o terceiro e assim por diante, certo? Aí eu classifica achei. por ele beleza e aí você tem que não pode esquecer de esconder essa coluna né porque não senão o chefe vai perguntar o que que é isso fica essa merda exatamente aí quando você copia esse negócio vai para outro lugar a cópia vai junto é isso aí dirt service isso não é velho certo então tá bom vamos trabalhar direito esquece isso tudo aqui ó Tá bom? Você queria classificar, não queria? Sim, senhor. Então, aprenda a classificar. Classifica, você pode classificar por ordem ascendente ou descendente, ou você pode vir aqui lista personalizada e falar, eu quero que você classifique de acordo com essa lista que eu criei. Um clique no botão OK e com isso você faz o OK". quê? O teu produto mais importante, ou a tua filial mais importante, ou o teu cliente mais importante, ou a ordem que você quiser nessa estrutura, acabou de ser feita pelo Excel. Quando a gente fala de utilizar o Excel de uma forma mais inteligente ou é, trabalhar de uma forma mais produtiva com Excel, é disso que eu estou falando. Isso daqui não é uma dica miojo, tá ok? Porque você não vai aprender isso daqui com a dica miojo que tem três minutos de duração. Mas é explorar, é usar, combinar recursos da ferramenta que faz com que você tenha muito mais produtividade. Porque afinal de contas, o que nós estamos procurando e buscando é conhecimento, é produtividade. Okay? <risos> Mas enfim, quando a gente fala de, dar, de estar utilizando a ferramenta de uma forma mais eficiente, é disso que nós estamos falando. Porque situações como essa existem aos milhares no Excel, centenas de milhares. A título de curiosidade, isso aqui existe desde o Excel 5.0, 1992. 5.0? O Excel 5.0 foi quando entrou a lista personalizada. Tá bom, eu acabei de aprender hoje em 2018, Juliana. Então, já tá valendo, Legal. já valeu hoje. Olha, vão até instalar o ventilador para mim, que eu tô assando aqui, que não um piru. Eu quero montar uma outra coisa. A gente pode fazer uma série de outras sequências aqui no Excel também. Por exemplo, eu quero fazer a inserção da data de hoje. Hoje é? 27, eu ia colocar igual hoje. É isso? É, tu é um cabeçudo, por isso que você coloca igual hoje, tá então, ok? <risos> Ou você vai digitar. Agora, é. olha o The Flash digitando, olha lá. A data de hoje já está lá digitada. E é uma data. Presta atenção lá na linha do fórmula. É uma data, é não uma é data. uma fórmula. Então, e aí? já está digitada. Como? Ué, eu digitei. Você não presta atenção? Não, você não digitou. A câmera está até cortada para os caras não verem. Vai lá. Então digita de novo. Digita Vai lá, de pé, novo? Volta a câmera aí, Aqui, ó. que é isso. Olha, Olha, lá. Lá. Olha lá. Você quer que eu digite de novo? Vai. Eu não vi, fiquei olhando a câmera, não vi se. qual a outra. seu. é 10 real. 10 real para passar passarinho. Contra ponto e vírgula é a tecla rápida para você digitar. Contro contra Contraponto ponto e vírgula. vírgula. É a tecla rápida que a gente usa para poder fazer a inserção da data. Detalhe, se você abrir essa pasta de trabalho amanhã, ele continua te mostrando 27. 27, porque 27. não está com fórmula. Não, não está com fórmula. Beleza. Okay? E aqui tem aquele velho truque que todo mundo conhece. Se você arrastar, vem todo mundo aqui. Beleza. Eu quero colocar o dia da semana junto. O que, que fazem? Escrevem aqui, sexta, né? E arrasta, né? E dá um duplo clique arrastando isso daqui. Beleza. Certo? Tinha de ser cabeçudo, beleza? Então nariz. Conta o T, conta o asterisco, tanto faz, selecionei o intervalo aqui, vou pedir CTRL 1, a tecla rápida que a gente usa para chegar em fórmula, que eu tenho no personalizado. Gente, aqui no personalizado, podemos gastar horas aqui mostrando o que se pode fazer nessa caixa de diálogo. Uhum. Tá ok? Um dos truques que eu gosto é, primeiro, mês, três dígitos, ano, no final do ano, espaço em branco, sinal de menos, espaço em branco, três vezes a letra D. O dia da semana já tá junto na mesma célula. É, é, é. Só volta lá, Benito, então. E ali em cima você já tem o um exemplo de como vai ficar. Sim, aqui em cima ele já te mostra o exemplo na célula ativa de é. como é que vai ficar, como ficará o resultado. Tá, e aí, dúvida na verdade, né? Você colocou 3M's porque a letra do mês vai aparecer ABR quando for mais. Não, maior. Eu colo, é, coloquei 3M's e aparece o um mês abreviado. 4M's o um mês por extenso. 2D's aparece o dia do, do mês com dois dígitos, 0102. 1D um aparece 1, 2, 3 ou 10, 11, 12, assim por diante. 2D's aparece o dia, aparece o dia das, do mês com, duas, com dois dígitos. 3D's ele mostra o dia da semana abreviado, quatro dias do dia da semana por extenso. Isso é na mesma célula. Tá ok? Entendi. Eu não preciso de apoio, eu não preciso de nada. Entendi. Legal? Um clique no botão OK, replica pra todo mundo. E aí vem a pergunta: pô, mas sábado e domingo eu preciso de tirar. Porque não é útil, porque não é análise, útil, porque eu, eu não fazer. faço acompanhamento, eu não tenho análise disso, etc. Tá ok? Eu venho aqui pro lado e vou colocar de novo, contra o ponto e vírgula e vou arrastar esse cara, só que eu arrasto agora com o botão direito do mouse ao invés do botão esquerdo ao fazer isso aqui com o botão direito do mouse aqui vem algumas dicas, ó, eu posso copiar a célula, eu posso preencher a série que seria uma coisa que arrastar, claro. eu posso preencher só a formatação, eu posso preencher sem formatação, onde é que serve aquilo? sabe aquela tabela bacana que você monta? aí depois tem que arrastar a fórmula, no meio do caminho tem os formatos de total que você deixou, etc é. e aí você faz, arrasta e caga, né? É. aí você tem que vir e vem arrumando tudo, ou né? você vai lá no colar especial e vem fazendo, caralho. Porque você é um cabeçudo. Porque eu sou um animal. Exatamente. Porque se você usasse o botão direito do mouse, você podia usar o preencher sem formatação. Não, Porque ele traz só a fórmula, sem a formatação. Então você arrasta com o botão direito do mouse. E o botão direito do mouse pendura o que eu quero fazer. Cara, em 20 minutos eu aprendi pra caralho o que eu não sabia. Eu aprendi pra caralho em 20 minutos conversando? Agora okay, faz pronto. aí. Olha lá. Olha lá. Botão direito do mouse. Com o direito, moçada. Agora com o botão direito do mouse. Não com o esquerdo. Com o botão direito. Então eu solto ele mostra e ele me dá uma série de opções. Eu posso fazer dias, que não é uma coisa que arrastar aqui dias da semana. Olha que legal. Olha que legal. E ele já pula automaticamente o sábado e domingo. E que eu não preciso ficar feito idiota pulando, montando macro, etc., para ficar limpando esse negócio. Você começou um animal. Acho que é assim que as pessoas se sentem quando elas sentem a minha Você sabe que você não pode andar de moto, né, cara? Por quê? Porque se você for andar de moto, ó, presta atenção, olha o leilão. Fica batendo ali né, atrás, ó. Senhor. Você é um oreiudo. <risos> Ah, você falou um negócio legal de macro, eu acho que é um ponto importante agora, pode cortar para aberto que eu quero que hum. você comente. O que eu mais, não o que eu mais recebo, vai, eu recebo para caralho os caras falando assim, ô botão, quero aprender macro, me ensina, me indica alguma referência para macro, o que, que você acha de macro, onde que eu encontro referência. E eu sempre falo, pessoal, antes de partir para macro, tem muita coisa no Excel que às vezes você está resolvendo com macro, então está pronto. Eu queria que você comentasse alguma coisa é, a respeito disso. Gente, eu trabalho com Excel há muito tempo e com o tempo eu aprendi uma coisa muito importante. É, o Excel tem uma quantidade gigantesca de recursos. Com certeza tem muita coisa que você pensa que é necessário fazer em macro que não haveria necessidade. Aí você fala, mas se eu fizer em macro é mais rápido. Está errado. É, você vai gastar mais tempo para fazer a macro. Você vai ter mais trabalho para poder fazer isto. Macro é uma coisa que pouca gente no Excel é, domina. Macro é um recurso interpretado do Excel, porque o Excel não tem um compilador de macro. Então ele interpreta. Uhum. E o bacana, e se você quer aprender a usar o Excel de uma forma eficiente efetivamente é em cima de recursos interativos. Procure explorar o recurso interativo. Procure explorar. Tem muita coisa, eu vou até mostrar depois S alguns exemplos, algumas situações aqui, S que a gente vai colocar coisas aqui para rodar, João. Qualquer pessoa falaria, pô, eu precisaria de macro para fazer isso. Recurso interativo que você diz é a ferramenta pronta que já está aí, as fórmulas que a gente tem. Exato. O Quando nativo. eu falo de recurso interativo, eu estou falando dos recursos nativos do Excel. São as funções, são os comandos. Eu tenho 468 funções disponibilizadas no Excel e elas se combinam entre si. Isso daqui é um grande sofisticado Lego, cara. Você pode fazer o que você quiser com isso. Já me perguntaram, onde é que é o limite do Excel? Eu respondo, não sei. O limite do Excel está na linha do horizonte. Você já tentou chegar na linha do horizonte? Não, você não consegue. Cada 10 passos que você dá na linha do horizonte, ele se afasta a 10. O limite do Excel é a mesma coisa. O limite do Excel, na verdade, está baseado na nossa falta de criatividade. Criatividade na utilização da ferramenta. Isso é um ponto importante. É a nossa falta de criatividade que impõe os limites da ferramenta. Cara, tá, tá ligado, Júlio Tá ligado? É, tá ligado. Puta tá ligado para, o quê? Não, puta que pariu, velho. Por que você não escreve um livro? Ah? Tem que escrever um livro mas sem função, só sendo romântico, escrevendo essas coisas. E tem uma fórmula, não sei se agora que nós vamos trabalhar com ela. Hum. O, o tal do, do PROC v, que eu, eu adoro e pelo jeito... <risos> Eu te te mandar merda agora ou depois? Todos os dois. Todos dos dois? O que eu quero deixar claro também não é que macro seja algo que deva de ser abominado do Excel retirado. Não, muito pelo contrário. A macro ou o recurso do VBA dentro do Excel, a parte... Eu, e, e, e eu não gosto particularmente de usar o termo macro, porque o termo macro soa como algo assim, meio que pejorativo ou quebra-galho. É tipo caralho. Que... Ah? Tipo caralho. Não, não, não. É caralho é um negócio legal. Macro é um treco pejorativo, <risos> okay? Quando eu falo de macro, uh, macro sou assim como uma coisa assim quebra galho. Gambiar. Gambiar, exato. Gambiar. Quando na verdade, quando a gente fala de macro, é, quando eu estou falando de Excel, eu gosto de falar de programação, porque o que eu tenho lá é uma linguagem de programação. É o VBA, é o Visual Basic for Applications, que nos permite fazer um monte de coisa. Aliás, eu costumo falar que o VBA é um grande puteiro, porque ele deixa você fazer qualquer coisa lá dentro, né? É uma bagunça. Ele não tem regra, porque aí isto às vezes pesa contra, porque acabam fazendo algumas atrocidades e algum, algumas coisas ali fora de propósito. Mas é onde a gente consegue dar ainda mais força na utilização do Excel. É tipo super trunfo só vai usar ele exatamente só vai usar quando você efetivamente pode tipo, já esgotei os meus recursos interativos ou nesses últimos anos João eu tenho me dedicado muito a, a trabalhar com Excel e continuar trabalhando com Excel mas muito mais tentando descobrir coisas que antes eu faria com programação porque eu já programei muito eu já fiz muito código uhum. a mão eu desenvolve ferramentas e entrega são com código envolvido com VBA com programação uhum. tá ok e eu sou favorável à utilização mas a partir do momento em que nós não temos mais condições de estar usando o recurso interativo. De acordo. Porque o recurso interativo, você fazendo a partir do recurso interativo, você está entregando para o usuário muito mais funcionalidade, muito mais possibilidade de trabalho. E isso é um outro ponto importante. É um aprendizado que ele tem, que aquilo ele aprendeu, ele entendeu aquilo que ele fez naquela aplicação que você entregou para ele, você vai tirar isso de lá, ele vai tirar isso de lá e vai acabar usando em outros lugares. É conceito, né? Ele vai Exatamente. aplicando de acordo com a necessidade. Exato. Diferente, por exemplo, do caso aqui da macro, que a gente faria para poder Está eliminando isso daqui. Não precisa. tá ali, ó, tá pronto. Voltando aqui para a tela, control, nós trouxemos aqui no personalizado. Eu não preciso de construir de novo. Nessa pasta de trabalho, há ah, outro detalhe. Os formatos criados e personalizados estão amarrados a essa pasta de trabalho. Se eu abrir uma nova pasta de trabalho, esse formato que eu tenho não está. Se você me mandar essa planilha, não tem. Tem. Se você me mandar essa planilha. Se você tenho. tirar essa pasta de trabalho e encaminhar para você, hum. esse formato vai junto. Se eu abrir uma outra pasta de trabalho, não é que tem. esse formato não está presente. Perfeito. Tá ok? Eu venho aqui para o final, colo o formato e ele está pronto. Whoa! Ok? E ali? E o dia da semana já pulou. Outras brincadeiras que você pode estar tá fazendo com isso. Por exemplo, dia 31 do 3 de 2018. É o último dia do mês de março. Certo. certo? Eu preciso fazer uma sequência aqui que eu quero pegar o último dia do mês. Nossa, eu fiz essa porra... Essa semana eu não lembro como eu fiz, é? Eu fiz uma gambiarra do Botão caralho. direito no mouse. De novo, botão direito no mouse e você pede para preencher meses. E vou voilà, lá, num passe de mágica. Tá lá, 30 do 4, 31, tá olha lá. Dia 28, lá lá, lá, lá, Dia 29, vamos esticar mais um pouco Aqui para ele mostrar uma outra coisa bacana que ele faz. Olha lá, como é, 2020 ano Me de sexto, sexto. ele já colocou 29. Eu estou e estou gravando e estou gramando para fazer esse negócio. Eu, eu juro por Deus, sabe como é que Cara, eu de fiz? novo eu tô achando que você não eu... pode andar de moto. Sabe como é que eu fiz? Dá, deve dar uma turbulência, cara, que eu vou te contar Segunda-feira, eu peguei o calendário, fui ah. lá e fui colocando que era o jeito mais rápido que eu sabia. Eu falei, não, eu não vou desenvolver nenhuma lógica, eu preciso só de poucos, eu fiz essa merda. Estou com vergonha, Juliana. Goulart. Olha lá. Então, outro detalhe. Você quer levar esse formato que você colocou aqui pra cá, é. certo? É, digamos que eu tenha mais, mais um trecho aqui ainda. Ah, eu quero colocar um outro trecho aqui que eu quero pegar todo dia 2 do, do 4 de é, 2018. Se eu arrastar isso daqui e usar o mesmo conceito, ele também faz pra mim. Ele pode trazer só os meses. As meninas estão trocando até o um lado agora lá. Ó, oh, tá é? ficando é? craque, é? gostei de ver. Show de bola. Vamos lá. E eu posso fazer isso daqui também com outro detalhe, ó. Eu posso fazer isso por um mês. Primeiro do 5 de 2018. E se eu arrastar isso daqui e pedir ano, ele vai fazer todo dia 1º de 5 de 2018, 2019, 2020, 2021 e assim por diante. E gente, truques como esses, ou eu diria que macetes como esses, existem uns milhares de novo dentro do Excel. Quando a gente fala e faz uma abordagem, de novo, é, eu vou insistir muito com esse treco de dica miojo, que eu não gosto dela. Por quê? Dica miojo pode parecer um negócio rápido, me quebra o galho aqui, mata a minha fome, mas não te ajuda em nada. Entendi. Porque não te dá nutriente, não te dá nada, se dá tecido de pouso adicional e faz com... Que você continue medíocre na utilização do Excel, tá bom? Eu tô. Beleza? Eu, tô... eu vou passar a tomar conta das da tuas, é... da tuas dicas. Sim, Se eu, eu vou... pegar a dica minha hoje novo lá no seu site, eu vou, eu vou te esculachar nos comentários. <risos> Tudo bem? Combinado? Fechado. Okay? Toca aqui. Legal. Então vamos lá. É, e aqui você pode estar tá tirando um monte de outras coisas. E aí tem uma outra coisa. Eu quero levar esse formato que eu tirei daqui para cá. É... O que, que a gente usa para fazer é, isso? O pincelzinho ali. O pincel. Mas aí vem, né? Um clique no pincel e eu clico aqui. Aí eu quero levar depois para aquele outro lado e vem um outro. Duplo clique no pincel. Certo, seu Então, olha lá. Se você der duplo clique no pincel, olha que bacana. Olha que bacana! Você arrasta e ele leva o formato. Ele leva pra cá, ele leva ah, pra ele cá. Ah, ele fica selecionado a porra. E ele fica selecionado. E tem outro detalhe. E aí, como é que eu deseleciono esse cara? Porque se você olhar, o pincel tá... Tem um pincel colado no mouse. Tem. Ah, mas eu vou chacoalhar. Não, mas tem que chacoalhar no sentido anti-horário, que é superstição, né? eu chacoalho, também não sai. Esse filho da puta não tem vertigem. É. Não adianta você chacoalhar aí pra cima e pra baixo que ele vai continuar colado. E onde você clicar, ele vai levar esse formato. Entendi. Como é que você desarma? Esquece. Esque. Desarmou, tá pronto. Ok? Aí, se você bater aqui, ó, duplo clique, você faz o alto fit na coluna, tá ok? Que eu poderia ter selecionado todas uhum. elas também pra fazer isso. Ele tem o um trabalho ali é, já montado. Puta que pariu. Lembrando também que no caso do Excel, data pra ele, o que nós estamos fazendo aqui é uma máscara. Data pro Excel é um número inteiro. O é inteiro. É o é inteiro. Gente... Tanto é que se você jogar isso aqui fora e numa célula aqui, quando você bate o DEL, eu jogo o conteúdo não formato. Beleza. E se eu escrever aqui 4.576, por exemplo, ele Beleza. vai me aparecer esse negócio esquisito. Você, tá, tá maluco? Sua que data que é de isso? nascimento ali, não é? Quase. <risos> <risos> Quase. Quase. Deu na na Ali ele está te mostrando o que é. Aquele número 4 mil não sei quanto é o um número 4 mil a partir de 1 de janeiro de 1900. Conta sempre a partir de 1900. Exatamente. A data inicial, o startup disso, ou o, o início disso aqui é 1 de janeiro de 1900. Bom, gente, vamos fazer uma pausa, porque as meninas aqui estão é, incomodadas aqui, que a gente está falando demais, depois é. vai dar trabalho para elas editarem Aí, tá. esse negócio. tá ok Então a gente vai fazer uma pausa para eles poderem cortar etc, e a gente começar de novo. Mas isso é só teatro, é só encenação Porque a gente vai continuar aqui do Sim, mesmo tá? jeito que nós estamos E não estão deixando nem eu ir no banheiro, tá? É, vai precisar é, dar uma mijada Sacanagem isso, tá? Ok? Até daqui a pouco Até a próxima, gente